Jogando em Curitiba, sem medo de empreiteira O Juiz Sérgio Moro, matador de petroleira, matador. Matador de petroleira Matador Matador Matador de petroleira Procurou pelo Brasil E nas contas do estrangeiro Uma prova que serviu Contra o Lula, Guerreiro Onde está a assinatura? Tu que não tem escritura Não encontrou Sérgio Moro Nada no nome do Lula Guarujá, Guarujá, Guarujá e um triplex. Guarujá, Guarujá, Guarujá e um triplex. No Guarujá um triplex. No Guarujá um triplex. Vai essa mesma tenta colar com durex No Guarujá um triplex No Guarujá um triplex se tre se ah, eu me entrego sim, se entrega, luizinho ah, eu me entrego sim, vai ter milhões lá fora que vão lá gritar por mim, dizendo que eu sou grande, sou Mandela, sou Lenin, se entrega, luizinho. Luiz Inácio, o povo quer Lula lá e quer ver lá Lula de novo. Mas o povo quer Lula lá e quer ver lá Lula de novo. Tá contada a minha história, verdade, imaginação. Eu espero que vocês. Tenham prestado atenção Que assim com esse governo A Petrobras vai ser quebrada Que o petróleo é do povo E o Brasil virou piada Mas que o petróleo é do povo Mas o Brasil virou piada Mas que o petróleo é do povo Mas o Brasil virou piada